Ah ah ah, é ela está Certamente, está recte! Ah ah não podes usar o escudo! Já <risos> desapareceu! Ah, oh, desapareceu! Estou <risos> <risos> no jogo, Patico, estou no jogo! Ah ok! Eu também posso levar. Um, o Reinhardt. O Reinhardt. E é, por acaso o Reinhardt uh, yeah, Reinhard é fixe! É, é mas isto também é tipo. que <risos> <risos> Querem é se vir a, é a escada ou estão com é que querem fazer? Direita standard. Eu estou perdido no início do mapa. Como <risos> <risos> tipo. Morri com o Pai Natal. Não te vou ressuscitar, fora. <risos> ok, já estão dois mortos. Não, são. Este, este sim, sim, sim. pai Natal. Isto, o gajo nem tem de apontar. O gajo não tem de apontar, eu morro. Uhum. A terra tem alta mesmo. Mas, Estou a capturar um ponto. Estou a capturar um ponto. Nice, nice, nice. está quase morta. Acabei de deixar um, tá o de ultimate no ar, pessoal. <risos> eu vi essa ultimate. <risos> ok, pronto, está pronto. Calma, tenho que pôr um spray na pele. Uma parede de gel lá em frente E elas depois aparecem oh, oh, tá shots, shots. <risos> oh, oh, O Bassin simplesmente fez um one shot a mim ao oh, David Pois, o que é que tem? Mas eles os últimos todos aqui, é bom para nós É espetacular okay. para yeah. nós, eu gosto de estar a ver os outros a jogar aqui no TLC Pessoal, acho que cheguei bem Estás okay. uh -huh. <risos> muito à frente, estás muito à frente <risos> <risos> Como é que eu vejo as estatísticas agora? Que é para ver qual pro eu fui. Eu, eu disse. Eu não fui eu não desde. Fui agora quando ele me fez alto one-shot no Rio Logo. Tal, tá, olha eu ali, tal. Tá. <risos> eu só tive de fazer o ultimate. E ela matou toda a gente. Mas é bicho. <risos> Ninguém quer saber da tua quadra, Inês. Mas agora estou aqui. Pô. Olha o puto, cadê o one-shot? Tem tenho silver dano, como se metem as flumas a manter para Cuidado! Uh, okay. Sempre quando uh, ele já nos já diz pra... cuidado, eu uso os três coisas para, para, mim, para mim ir embora. trás. Uh, Down ah, um dai dai dai dai dai dai ai ai ai ai ai ai ai ai ai A ai ai ai ai lá, estou no ponto! estou no ponto, e estão ah, coisas tá. a explodir! ai ai ai ai ai ai ai que ai ai ai ai ai ai eu morri eu não sei, eu não sei. É, Teste! Nope! Está ali uma violação de gênero... Ai um Reaper! Não! Ok, matei-me matei, matei <risos> muito óbvio! Ah, me Na boa! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Era isto okay. que eu queria fazer! Antes de matar-me a mim, do que ele matar-me! Tenhas bastante vida todas estás a ver dizer depois vais perdendo! lembras é quando estás tens de bocado... Sim, sim, de sim! De sim. De já já apanhei Para morta Vou ir O Ripper até ter ultimate, cuidado. Dead. Ia. Yeah. Tudo morto. Ia, que violação, meu. é que não optares. Não está ninguém no ponto, Nós. Já estou. Se calhar não devia ter ir para lá. Vamos atacar, certo? Vou avançar. Já estou, já estou no ponto. O ponto só desblocaria daqui a 20 segundos. Caralho! Cadê é o para a gente fazer isso? morta? Eu fui eliminado Sim sentido ali? Leave me proud. Ah, okay. But I'm gonna make you proud daddy I'm gonna make you proud I remember everything you taught me Let's <laughs> David <laughs> <laughs> <laughs> diz me, Guillaume, me, guide me On the top of the stairs, go down Okay, posso para can go back, I can go back I a motorcycle Yeah, it one shot David is para the middle of ah, morreu. Nice. O carrinho tem que ser entre 3 pessoas, estás a ver pelo andar. É o máximo. Tu foste sniped pelo Hanzo. É? Eu nem percebo naquele carro. <risos> eu vi uma seta passar ao meu lado e depois de repente ela morreu. Ah, me tem. Este que gajo para o chão e manda-se todos em um todos os lados, por isso é muito difícil Para então. A nossa equipa. Ah, achei okay. ah, que quando ele lá é bocado matou a equipa de inimiga. Este boneco parece ser xirro. Yep. Lançar-se para o meio um... do shink e matar o shink. Yana, yeah, David, ah. se tu conseguisse chegar atrás deles e matar-lhes o Bassian andávamos um jeito. Eu preciso de descrições físicas, não de nomes. Em cima do payload há um... deixa estar, de eu que... mato. Foda-se, também não precisa ser assim, besta do caralho. <risos> caralho! Deve estar minha Me ajudaram a. É, só quer participar. Não, um, um, o Bastian é aquele que se transforma numa turret. Okay. Faz boa dano. Mas está quietinho no sítio. Ok, então largar a bomba no payload, certo? É, Isso é play, ok. Bora lá, onde é que está o payload? Ali. Isso? Ah tá, matei What? matei três God damn it you are acting a power up then. Ah Não tudo? Sim Nice Estou a play of the game aqui <risos> ah. Eu estou tipo atrás deles, eles estão ali num canto porque estão tipo chateados comigo Deixa chateou-se mais, de chateou mais Eu já só estou a 24 vezes, já não chateei durante muito mais Quero tudo a ver em princípio que está assim Ai, estou tão confuso, what the fuck is going on? Olha, o naib explodiu ao meu lado e eu morri. Estão a tentar vir por trás para pôr em toque, cuidado. ligado? Eu não começo a ver isto. Então manda, manda no outro, manda no outro, manda no outro. Ih, a vez, acho que é muito bom. Tu vais que pôr ele ao fumarino, cara, quer dizer. Fácil. <risos> I have no idea what happened. <risos> Eu acho que matei pessoas. Prato, apareceu ali. Está a trefer. Puts, esse piscinhas aí, aos os saltos, como é que esse gajo não morre? O gajo está vulnerável. É uma trefer, é estás a perceber porque é que ela é irritante? Ah isto é... Ah, isto é suposto aquilo que... Ah eu devia jogar assim, ok? Estão <risos> <risos> a perceber, estou a perceber, ok. <risos> uh! Bora lá pessoal, play of the game. Uh! <risos> Olha aqui a esposa. Olha as esposa não está aqui, as minhas poesas nem está aqui. Bora. Ok? Mandar tiro, oh. Ok? Boa! Tens-me Nice! <risos> <risos> What the fuck? Ah, eu tava perdidíssimo. <risos> eu só ensinei-lhes puto para o Put oh, ultimate! o <risos> ultimate! <Adul> <risos> Olha, 24 eliminations tal. Career best. Nada mal, nada mal.